não é uma quebra de patente, não há é uma quebra de patente, não se, não, se, não se fere o direito de patente, simplesmente por uma circunstância de uma emergência sanitária, o um governo soberano pode, ele, promover este licenciamento compulsório, mesmo que o detentor da patente não queira e se continua pagando royalties. É, na verdade, o licenciamento compulsório do Efavirense não foi é, uma originalidade é, brasileira em termos de licenciamento compulsório. É, é, se não me engano, a Tailândia já havia feito licenciamento compulsório de três, anti, três medicamentos é, e os próprios Estados Unidos já tinha feito o, o licenciamento de um antibiótico para é, antrax.